Glória a Deus! Cumprimento irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nesse momento meditar na palavra infalível do nosso Deus, que se encontra nessa manhã em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12. Nós vamos meditar aqui em três versículos da palavra de Deus. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, versículo 12 assim, sendo assim meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, coloquei em prática a vossa salvação com referência, com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a Sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção no que Deus nos ensina, nos instrui nessa manhã pela palavra escrita por apóstolo Paulo que era um homem cheio do Espírito Santo um homem que segundo Deus era para ele um vaso de honra porque foi escolhido para pregar as boas novas de salvação e de vida eterna foi escolhido para para trazer a nós, os gentios, a palavra de Deus. Porque nós somos salvos hoje pela palavra do Senhor, né? graças, se não fosse Paulo, se Deus não tivesse levantado Paulo, hoje nós aqui do ocidente não teríamos conhecimento da palavra de Deus. Então, nesse momento, Paulo, Escreve aos filipenses e diz assim, Sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Paulo estava falando que aquele povo estava obedecendo a palavra de Deus, mesmo na ausência do pastor, mesmo na ausência do homem de Deus, eles estavam obedecendo a palavra de Deus, porque assim que eles foram instruídos a andar, em obediência na palavra do nosso Deus, porque é ela que nos traz salvação. E no versículo 3 ele diz assim: Pois é Deus quem produz em nós tanto querer como realizar, de acordo com a tua boa vontade. Paulo está referindo aqui a uma pessoa cheia do Espírito Santo, que ele sabe que a vida dele já não é mais dele, mas é de Deus porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós fomos comprados por um alto preço, e um preço de sangue. Jesus pagou pela nossa salvação na cruz e pagou um alto preço. Hoje já não somos aquele que, que recebeu a mensagem da cruz e recebeu o evangelho no coração e vive para Deus. Aleluia! Ele já não é mais escravo do pecado, mas ele é servo de Deus. Cheio do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que esta pessoa, que agora é servo de Deus, é cheio do Espírito Santo, que vive para o Senhor, conforme Deus quer que nós vivamos, ele diz que esta pessoa já não tem mais nem querer, o querer é de Deus. Porque Deus o realiza nele, o querer e o efetuar. É uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. É uma pessoa que entrega toda a tua vida a Deus. Mesmo que sofra as aflições do mundo, porque... As do mundo é tanto para o justo como para o injusto. O sol nasce para todos, mas a sombra de Deus somente para os escolhidos. Aleluia. E nesse momento, Paulo, em versículo 14, ele diz assim, Fazei tudo sem murmurações e sem contendas. Está dizendo aqui para nós vivemos uma vida sem reclamar, sem fazer muito barulho, sem brigas. Quando está falando de contendas, está falando de discussão sem sentido, sem brigas, uma vida de paz. E nós vivemos um mundo em guerra, porque o homem foge de Deus. Hoje, o homem não quer ser guiado pelo Espírito Santo. Mas Paulo está fazendo, falando com esta igreja, fazer tudo sem rumoração, sem reclamar. Porque nós, quando nós reclamamos da nossa situação, reclamamos do governo, reclamamos disso, reclamamos daquilo, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade da nossa carne, porque a palavra de Deus nos diz em tudo dá graça. Porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro, que foi Jesus. Em tudo nós somos mais do que vencedores. E eu estou falando nessa, nessa manhã uma palavra para aqueles que vivem de acordo com o que Deus quer os escolhidos do Senhor, aquele ao qual o Senhor vai vir buscar, um povo zeloso e de boas obras, que vive uma vida sem contendas, sem brigas, sem murmurações sem reclamar, mas dá graças a Deus pela vida, dá graças a Deus por estar de pé, graças a Deus por o pouco que tem, porque pouco ou muito é Deus quem dá. Porque João Batista vai dizer que o homem não recebe nada se do céu não vier. Tanto justo como injusto, ele não recebe nada, se Deus assim não permitir. Então que possamos viver uma vida como cristãos. É como, é como Pedro disse, nós podemos até sofrer, mas sofrer como os cristãos que têm esperança de dias melhores. E, essas, e esse socorro não vem de Brasília. Esse socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus amado, Deus querido, Deus de misericórdia, Oh Deus, se Tu está nesta palavra, Pai Santo, que Teu Espírito Santo, O oh Pai, nos envolva nesta manhã, envolva cada coração, a cada vida, cada família que neste momento está unida em nós, conosco em oração. Que Tu alcance também até aqueles, O oh Pai, nesta manhã que necessita de um socorro, mas não sabe onde buscar, não conhece que o socorro está em Ti, Senhor. Então nos ensina a viver uma vida sem oração, sem contendas, mas uma vida em paz, de acordo com Teu Espírito Santo que o teu espírito acalante a cada coração nesta manhã, repreendendo todo o mal. Assim eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém, Pai.